Pessoal, mais uma aula de tira dúvidas. Eu separei as questões que vocês me pediram, Vou tentar fazer elas de forma bem objetiva aqui. Então vamos lá. Vou começar com a questão 117. Eu destaquei aqui o que vocês me pediram, então a questão I e K. Aí, é, bom, enfim, essa questão pede para calcular os coeficientes angulares de cada reta. O ideal é a gente escrever na forma reduzida, fica mais claro o coeficiente angular, ou nós temos que separar bem uh, quem é A, B e C. Mas eu vou procurar escrever essas equações na forma reduzida, eu acho que é a maneira mais simples. Vamos lá. Aqui vamos supor que uh, μ e λ são constantes, tá? as variáveis são é x e y. Então nós temos que desenvolver essa equaçãozinha. Fazer aqui essa aí uh, e já vou multiplicando: tá? Mi vezes 2x vezes 7y vezes menos 3 vai ficar assim então Mi 2x mais Mi um, vezes 7 vezes y uh, menos 3 Mi ou Mi 3, vou deixar na mesma ordem aqui tá? depois. A sequência lambda vezes x. Então, lambda x, lambda mais lambda y, menos lambda vezes 2, igual a zero. Vamos agrupar, então, os semelhantes. Então, os termos em x. Visto. Então, agrupando os termos em x. 2x mais lambda x. Agora vamos agrupar aqui os termos em y. Onde está? Confunde-se lambda com y, né? Então, mi mais mi7y mais lambda y. Depois o termo aqui independente, isso aqui é tudo constante, tá? Menos mi3 menos lambda2. Eu já vou fazer isso aqui ó, igual, aí vai trocar o sinal, vai ficar positivo, porque a gente soma mi3 aqui, soma lambda2 aqui, vamos ficar com, para anular esses termos, vai ficar mi3 mais lambda2. Pronto, coloquei em cores diferentes para vocês identificarem os termos. Agora a gente pode colocar em evidência para ter bem certinho o que é coeficiente de x, o que é coeficiente de y e o que é o c. Tá? Hum, podemos ter aqui, então, colocando o x em evidência, mas eu vou colocar a constante, o coeficiente na frente. né Então, μ 2 mais lambda Multiplica a variável x é, mais que novamente então, mi7 mais lambda que multiplica y. Então isso é coeficiente a, coeficiente b e o coeficiente c já está aqui. Mi3 mais lambda 2. Bom, uh, esse, vamos isolar o y, né? vai ficar assim então: uh, mi7 mais lambda, que multiplica y, é igual, esse vai ficar subtraído aqui, né, menos mi2 mais lambda, que multiplica x mais, vou deixar entre parênteses para não misturar os coeficientes, tá? Mi 3 mais λ2 e aí por fim dividimos toda a equação por mi 7 mais lambda e já vamos chegar na... no que nós queremos, tá? Mi 7 mais λ o 7 7.000 mais lambda enfim então vai ficar aqui uh, mi7 mais lambda e aqui não faz diferença porque como a gente quer só o coeficiente angular aqui não vai mudar mas vou escrever igual aqui mi7 mais lambda tá? então o coeficiente angular veja que aqui simplifica o coeficiente angular é esse aqui tá? escrevendo a solução vai ficar então menos vou escrever a, provavelmente a resposta deve estar assim 2.000 mais lambda sobre 7.000 mais lambda, ok? então este é o coeficiente angular na questão i Certo? A questão K, eu acho um pouco mais simples, tá? Mas vamos fazer o seguinte. Vou apagar isso aqui. Pronto. E agora vamos fazer aqui a questão K. Aqui foi dado, não foi dado equação nenhuma, foi foram dados dois pontos. E veja as características desses dois pontos. Os pontos a, a abscissa de A é A e a ordenada é B e é o inverso, no ponto B é o inverso, só que eu vou fazer uma troca aqui eu sei que a equação da reta re, uh, reduzida, ela deve ser na forma Y igual a MX mais Q, eu vou, não vou escrever AX mais B, até para não dar confusão com isso aqui, tá? E aí substituímos, eu sei que no ponto A, quando X é A Y é B, então vai ficar assim, B igual a M que multiplica A mais Q, e a, no ponto B o inverso, aqui é A igual a M que multiplica B mais Q. Cuidado para não confundir, vamos deixar claro o que é o que nisso aqui. Nós vamos variáveis é m e q mas nesse caso eu procuro apenas o valor de m que vai ser o coeficiente angular eu vou multiplicar uma das, como tradicional a gente faz, a gente faz multiplica por menos 1 uma das equações vai ficar então menos b menos ma menos q somando essas duas equações nós vamos, vamos obter aqui a menos b igual a menos a a mais MB menos Q mais Q dá zero então, continuando aqui então A menos B vai ser igual aqui eu vou colocar em evidência o M e vou deixar apenas então menos A mais B que multiplica M olha que interessante aqui então M é igual a A menos B dividido por menos "-a", mais b. O que, que é isso? Quando em módulo, se eu subtraio dois números em módulo, eles têm o mesmo valor, porém eles vão ter sinais opostos. Então, quando eu divido dois números iguais, eu obtenho um, sinais opostos, isso aqui é igual a menos "-1", que é o coeficiente angular que a gente buscava para a questão k. Já está resolvido, certo? vamos para a próxima.